E aí galera, eu sou o Matheus de Fortaleza e eu tô gravando esse depoimento sobre o curso do Renato Alves, certo? E cara, eu posso dizer que é, antes do curso as coisas estavam bem difíceis eu tava com as minhas esperanças bem baixas, eu admito até que um colega me mostrou o curso, né? Eu decidi fazer o curso e cara, eu posso dizer que foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, certo? E eu digo assim de coração, porque ah, as dicas e as técnicas do Renato é, me ajudaram a ser aprovado, cara, no concurso para sargento do exército. Simbolizou uma mudança na minha vida. E, cara, o que eu posso dizer sobre o curso é que ele é completo, certo? Ele te ensina não só a estudar da maneira correta, certo? Ele te ensina a ser uma pessoa melhor. Ele te ensina a ser uma pessoa bem-sucedida, certo? ele te explica como funciona a tua mente, o que eu considero mais importante do curso, o caminho para você assumir o controle da sua mente.